Como é que é a malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo, olha onde é que a gente anda hoje, hein? Olha lá, olha lá! Oh diabo! Olha lá o resto Andamos no Punjiti! Hehehehe! olhamos do GT e vocês estão a ver que ele já está com o um andamento melhorzinho já foste afinar, já deste jardim, ainda não, ainda não, dei só aqui um cheirinho na pressão, ainda com segurança, isto é, o carro está ainda com a pressão abaixo da original, ok, mas como já fiz cerca de 600 e poucos quilómetros, já dei mais um cheirinho de pressão, não sei quanto é que estará a fazer, pá, deve estar aqui roda 1.1, se calhar, mais ou menos, já está abaixo dele original. Portanto, estamos aqui ainda na margem da segurança, não vou brincar agora mais que isto, porque já vamos necessitar da afinação. Portanto, o carro já tem assim, ó, oh, uma jardazinha já poderita. Já se consegue curtir um bocadinho o turbo, já é espirra. Portanto, o carro já está a começar a ficar divertido. E onde é que a gente vai hoje? Vamos ter com o nosso amigo Rosa, vamos mostrar o motor após uh, estes 600 e poucos km, para eu ver aqui como é que isto está a nível de fluidos e fugas e tudo, e vamos montar. <risos> São xeriques, ainda não, ainda nunca o levei lá abaixo, estou só a puxar até às 5.500 km, ainda não o levei lá abaixo, estou a pensar só levá-lo lá abaixo, uh, quando fizer mesmo os mil km é que eu se calhar vou mesmo lá até o pá, pá, pá, pá, ao corte. Mas como eu estava a dizer, vamos ao amigo Rosa, para ele dar aqui uma vista de olhos, ver como é que o carro está, fluidos e tudo, se está tudo ok, e vamos também montar os discos e as pastilhas, um, os tubos de travão e o óleo de travões, que eu tinha apresentado há uns vídeos anteriores. Portanto, vocês fiquem por aí, eu ainda vou ver se o Rosa quer dar aqui uma voltinha, ver o que é que ele acha aqui do carro a fazer esta pressãozita, e vá, fica por aí, tem tudo para ser um... Um videozinho de correr, um videozinho a tratar aqui do GT, que vocês tanto falavam do GT e agora têm vídeos do GT, como se diz em Tuga, a dar com um pau. Vá, fiquem bem, um grande abraço e até já. Então pessoal, já andamos aqui com o nosso amigo Hugo, a primeira vez que andaste nisto andaste mesmo sem zero pressão, não é? zero É zero, zero, fazia um bocadinho não. Fazia um pinguinho. Yeah eu agora, como estava a dizer aqui, aos os meus seguidores, que... olha, aí. olha aí, olha aí, já dei aqui um cheirinho, ele está sensivelmente, é, pá, pelas minhas contas de, assim, a olho, estás a ver, deve estar a fazer, para aí um bar, um bar e um, bar e um. mas, são um cheirinho, então já tem 600km, 600km, 600 já dá para dar, está ainda abaixo da pressão original, portanto, estamos tam sempre guardados não é, se a gente andar lá a bater que boneco, é que é, é, que é arriscado, é, é? mas, Quero a tua opinião, o que é que tu achas, se ele está morto, se está. Já se sente. É mesmo. Já Já se sente qualquer coisa. Falta mais. Sim. Mas já, já, já dá para, para curtir aqui um pulse um é Já que ele aqui, carrega assim, ele aqui, enche rápido. Estás a ver, não sentes aquele esmagar e muito leco. Por acaso, se me tiveres aqui acima das 3.000 o carro responde bueda bem, nota-se que falta a pressão. Sim, sim. mas agora é, é com o aumento da afinação, né? não, bem, é? não é isso? Falta aqui o, o, o boost. Falta o, o, o truque máximo. <risos> Pá, sinto o gajo um bocado mais forte quando sai, sim. com o GT, digamos, vá, no, normal, padrão. O que é que tu achas? É então também pudera, não, sim, eu estou a falar, uh, mesmo com é. mais baixa pressão... É, tá muito da, da, da não, é? faz muito barulho de filtro meu. O gajo está a aspirar é. bem. É. Um Se é. Uh, é. O é, que é que tu achas? É. Já respira, mais ou menos. Nota-se que falta aqui um bocadinho de pressão, é? A é. gente gosta do GTI-0 a é. bater. É, a bater lá em cima. Falta mesmo agora é afinar, que é para, pronto, para compensar essa pressão e é a gasolina, que vai é, é ficar tudo bom, né? é para não haver cá surpresa. Pois? já está bem melhor. Está soltinho. Está, não está? É. até isto, carregas ele... Eu... Faz-me faz um bem, um filtro, -fil quer dizer. De admissão, não é? Demissão. Peço um bocadinho, graças. <risos> Pá, provavelmente é, foi da abertura de cabeça, ah, camo, é, yeah, isso manda tudo, com... agora tá... Por isso é que se calhar o carro não está tão eficiente, uhum. porque não tem a pressão ainda certa para o que ele está... Agora o que vai mandar isso é o ambiente eletrônico. É, não é? Isto depois de afinadinho, <risos> se calhar toca tudo melhor. Agora tu contaste com os padrões de origem, mas contou o tem mexido, não é? Sim. Falta aqui, falta gota. <risos> falta gota, falta Fafisca, falta turbo, mas está-se a fazer, está-se a fazer. Mas já nota-se bem a diferença. É o que eu estava -te a dizer ali, se andares assim aqui abaixo de, de turbo, pronto, eu é um bocado de coisa, mas depois sentes ele encher o, o peito e até, e até ando. Depois aumento o aumento do conta de atrás, certamente. <risos> <risos> Só até às 5 h <risos> Ainda não fiz mais, 5 Fiz, andei sempre abaixo das 4 até aos 500km <risos> nunca fiz mais de 4 agora dos 500 aos 600 já ando a fazer 5, 500, uh, 5 500 perto das 6 mas ainda não estou lá, lá abaixo -te, tenho andado basicamente só, só assim bem vamos ver como é que ele está por, por baixo e montar discos, pastilhas e essas cenas yeah. estás, com, estás com vontade? Já temos aqui o um GT dentro da oficina, temos aqui o material todo que eu apresentei no último vídeo, o disco ATE, o disco Brembo Extra Line, as pastilhas também ATE e o óleo de travões ATE. Aqui o um GT, a travagem, tá, vamos a ver o amigo Rosa, já desmontou aqui as rodas da frente e até não está não nova, não é? Não está nova, mas já vi piores. A nível de fluidos, rosa, está fixe, não está? Não há aqui pingas do óleo. Está sequinho, tá só sujo, e yeah. Mas não temos aqui fugas, não temos nada, tá limpinho, o mesmo aqui em cima. ver se consegue alguém ver? Olha aí. Tá a maneira. Agora vamos trocar aqui a travagem, porque isto quando começar a andar é bom que trave. Isto vai andar muito. Isto vai andar muito. <risos> isto vai andar muito. <risos> Bem, ponto de situação aqui da malta, está aqui o Rosa a dar-lhe no spray para ficar isto bonitinho, hein? qualidade, caraças! Só falta ir à estufa. Está tá aqui o outro, o homem, na escova. Está na escova para ficar tudo bonitinho. E como nunca, as coisas nunca correm sempre bem, bem, bem, o que é que aconteceu aqui? Tínhamos estes, estes tubos de travão. Zé, estavam soldados. Eu não sei o que é que estava. Tá... Estavam completamente agarradíssimos, tiveram que levar umas marteladas e uma e mas pronto saíram, a muito custo saíram mas estava completamente impossível tirar isto os homens já não estavam a querer deixar aqui o carro já queriam ficar aqui com ele mais uma semaninha Fogo, estava mesmo, às vezes a gente pensa que é coisas rápidas o homem estava a dizer isto agora é rápido então já está Pumba, foi um 31 para tirar aqui os tubos de travão Estava ag... aqui um corte para abrir a rosca, é que não conseguia. Estava mesmo agarradíssimo. Não conseguia desapertá lo Mas deu, saiu. Já saiu. Já saiu. Já Graças a Deus. Agora pronto, já é começar a montar o material novo. Feito! Já estás a fumar a cigarreta? Já acabou? Ei, olha lá, para, para fumar é sempre aos, aos parza. Chega sempre mais um! Discozinho à frente, olho novo, já está? Já está tudo! E atrás também! É. top top! É. Mais um serviço concluído com sucesso na HR Garage! Bem, está feito! Acompanharam aqui a travagem do GT! Agora o próximo episódio, se calhar, se calhar o próximo episódio, já ver como é que corre a quilometragem, uh, não, é, não é MT Rodas, o próximo episódio não é MT Rodas, este ainda vai entrar neste, Mas se calhar o próximo episódio já vai ser, uh, se calhar, a afinar o carro. Portanto, acompanhe aí, na descrição vai estar as redes sociais aqui da HR Garage, o homem sempre disponível aqui para trabalhar nos carros do canal, vai estar também os meus, mas isso já é da praxe. fiquem bem aí, um grande abraço, olha. E um gandagás?